Esse aqui é um típico destino que eu falo. Se você não planeja a tua viagem, tu, tu pode dar muita bobeira, muita bobeira. Por exemplo, muita gente já foi nesse lugar e provavelmente não foi no jardim, porque não sabe que tem jardim. Esse aqui é o Ryoan-ji de Kyoto, tá? E por quê? Você entra lá no Ryoan-ji, aí tá, você conhece o templo, tudo mais não paga lá, lá, lá. no templo não, no santuário. E aí, para entrar no jardim, você tem que pagar. Isso foi uma coisa que a gente reparou, que tem gente que viaja pro Japão, a gente viu muito isso foi em... qual o nome? Shirakawago. Shirakawa-go. As pessoas estão indo pro Japão. Elas estão indo para Shirakawa-go, que fica lá no meio do nada, e aí elas vão para lá e não pagam 300 ou 200 ienes para entrar na casa. Por exemplo, tem gente que vai aqui no Renan e não vai pagar para ver o jardim. O jardim dele é lindo. É... E aí eu falo, gente, quer dizer que você tem que pagar para entrar em tudo quanto é lugar? Não, não quer dizer que você tem que pagar para entrar em tudo quanto é lugar. E por isso é tão importante você planejar o seu roteiro. Por quê? Você não precisa entrar em todos, mas caraca, você não vai entrar porque tem que pagar. É tipo a surreal. Você já pagou a viagem pro Japão. Sabe? Você tá ali na beira do negócio e você não vai entrar por... Às vezes você nem sabe, né? Tem gente que vai no e chega lá, vê o santuário bonitão, vê ah, acontecendo alguma coisa. E não sabe que na portinha que tem do lado do prédio do santuário, você entra e vê um jardim que dá a volta atrás todinha do santuário e sai do outro lado, porque assim, não tem uma placa assim, venha visitar o jardim do rain e aí você passou lá e você não vê essa belezura que é o jardim do Rhinashrein, ele é muito bonito mesmo dá para ficar ali horas e horas e mais horas, é muito bonito e tem um banquinho de apreciação, tem ponte, tem ilha, tem tudo, tem tudo, fantástico então, por isso que é importante vocês planejarem a viagem, porque assim, às vezes vocês vão deixar de aproveitar um negócio que estava do lado de vocês porque vocês não sabiam. Acho que isso é pior, sabe? Pior do que não entrar porque não quer pagar, é não entrar porque não sabe que